com Deus, agora você recebe a palavra porque a Bíblia diz em Romanos 10, 17 que se nós quisermos curar a nossa vida e ter fé para avançar é pela palavra, é pelo ouvir da palavra que nós vamos nos encher de poder, eu me recordo que quando eu estava na minha primeira comunhão com Deus, o que foi muito bom, mas a vida é feita de fases e eu não posso dizer que a, a do passado foi melhor do que esta, eu jamais, eu jamais, tem pessoa que diz assim, pastor, eu era povo, pastor eu era cheio, pastor eu era uma bênção, pastor eu estava pleno, pastor era glorioso. E agora pastor, eu não sei para onde foi, não, eu posso dizer que o hoje foi melhor do que ontem. Você espiritualmente precisa dizer e viver esta realidade, o hoje foi melhor do que o ontem. Para a sua vida espiritual tem que ser esta visão, mas por que pastor? Porque a nossa condição com pouco entendimento que havia, você orava, passava a vigília toda, enchia o seu vaso, quando a vigília acabava, o fogo acabava. É, acabou a vigília, acabou o fogo. Entrava na oração do Pentecoste, glória, glória, glória, glória, fogo, fogo, fogo, depósito, depósito, depósito, depósito, depósito Um são, um são, um são, acabava a concentração, você sozinho, você vazio Agora não, agora não a palavra que nos foi dada está tatuada na porta e nas tábuas do nosso coração, na nossa mente. Nós recebemos a palavra e saímos daqui e continuamos meditando na palavra, sendo revelado na palavra, descobertos pela palavra, edificados na palavra. Você recebe a oração aqui e quando você sai ali você já vê o efeito da palavra Porque você acaba de viver na presença de Deus o que está o Senhor usando para tratar a sua nação Se o que matou este povo para o Senhor foi o distanciamento O pesar, o mensageiro, mas não receber a mensagem se o que acabou com a vida deles e levou à morte Foi o não alimentar a fé Nas promessas que Deus quer cumprir Só existe um jeito de sair Desta sepultura Pela palavra Diga comigo, pela palavra Quem enviou a palavra para dizer para Ezequias Que ele ia morrer na sua chaga e enfermidade? Deus Mas quando ele vira o seu rosto para a parede se arrepende E eu quero retomar o texto Não pense que está esquecido Ele começa a se humilhar diante de Deus Ser servido Que eu andei na tua presença Sei que não posso usar a juventude Para agora escusar a minha, a, minha, a minha idade já definida Sei que não posso trazer isso para o Senhor Mas eu quero dizer Eu preciso viver e não morrer eu não quero morrer Levante as tuas mãos e diga espiritualmente Eu não quero morrer Não, eu não quero morrer Quando ele começa a fazer aquela oração O mesmo Espírito de Deus que enviou a palavra Que estava sendo usado para a morte Usa o mesmo profeta Isaías filho de Amós, disse Volte para lá e para quê? Para dizer exatamente o que você falou, mas ao contrário Imagine, irmão, se você é um mensageiro Entrega uma revelação dessa Na mesma hora Deus fala, agora vai lá E desfaz a revelação Ô oh, louco, você ia dizer, meu Deus, que confusão Poxa, Mas é Deus ou não é Deus? Deus falou que ia morrer, agora está dizendo que não vai morrer É Deus dizer o que falou, mas e agora? Meu Deus, eu vou ficar aqui em descrédito mas quando a mensagem é de Deus, a palavra é de Deus, não tem que descrédito, não tem que se preocupar Isaías voltou lá e disse, olha, o mesmo Deus que disse que era para você arrumar a sua casa e se preparar para a morte Está dizendo que Ele está trazendo sobre a sua enfermidade, a sua vida, 15 anos mais Para você desfrutar e fazer o que você não fazia, viver o que você não podia e agradar a Deus nos seus dias era isso que Deus estava dizendo Você vai ter vida E Deus disse assim, ó Se fosse eu, já saía pulando tô curado, tô curado, tô curado, tô curado, tô curado Mas Deus ainda disse assim Pegue uma passa de figo Ou um figo seco E coloque sobre a sua ferida Ah, mas o senhor já não curou? Curei Curei, você está curado E eu vou dar sinal nos céus e na terra E eu vou dar três sinais O primeiro sinal É que você vai voltar a caminhar Para onde você nunca tinha caminhado Faz quanto tempo que você não vai na igreja? É, então, é que eu estou de idade E eu fiquei enfermo Não, não, não, não Quanto tempo você não vai na igreja? É, faz um montão Então, ao terceiro dia você vai subir para adorar esse é o sinal, esse é o sinal Segundo sinal eu vou fazer voltar O calendário de Acás, dez graus atrás em sua sombra Para saber para você que eu sou o Senhor do tempo Eu sou o Senhor dos dias e dos teus dias Eles estão escritos na minha mão E eu vou te dar um terceiro sinal Você vai notar que todos aqueles que preparavam e esperavam a sua morte, vão voltar para se consolar contigo na vida, mas tome cuidado, porque os dias de vida que tem sido te dado, é para você viver da minha maneira, e não da sua forma, adiantou? Ezequias fez tudo errado, melhor não tiver alcançado aquele milagre, e tivesse abraçado a eternidade com Deus, na primeira profecia do profeta Isaías, Abriu a sua casa Mostrou tesouros E Deus vem falar com ele O que você fez? É, eu me alegrei É na minha saúde Porque foi Deus que deu Mas não mandei você fazer nada disso, não Vai entrar na sua casa Agora morte, destruição Nos teus dias não vai acontecer Porque eu já disse a você Que você viveria em paz E veria a paz da sua nação Era o terceiro sinal Que estava vindo em direção dele não somente para ele, mas para a nação Mas depois dos teus dias vai vir morte, tribulação Vão assolar este lugar Porque você abriu as portas para quem não era para abrir E aí está o motivo porque às vezes espiritualmente perecemos Ouvimos a todo mundo e não ouvimos ao Espírito Santo Que é o nosso amigo, que é o nosso conselheiro Que é aquele que nos direciona ouvimos todo mundo, abrimos a porta para todo mundo, e quando chega a hora de se encher de Deus, de orar para receber o Espírito Santo de Deus, nós não queremos abrir as portas do nosso coração, é assim ou não é? Ainda começamos a perguntar, será que Deus quer me renovar? Será que Deus quer me encher nesta manhã? Será que Deus quer me batizar nesta manhã? Eu que sou batizado, será que vou sair renovado? Então, aí está o porquê, às vezes espiritualmente nos informamos, nos enfermamos e chegamos ao ponto de morrer. Porque às vezes estamos dando ouvido a tantas palavras, mas que não tem nada a ver com a profecia de Deus que Ele quer que você viva às vezes estamos abrindo portas para todos, mas não estamos abrindo portas para Deus, não é porque você está crescendo, entendendo mais, estudando mais, você está agora alcançando mais que você está bem espiritualmente, não, ao contrário, se este mais que você está vivendo Está tendo lugar na sua vida espiritual Vai te prejudicar O lugar de Deus não é mais e nem menos É o lugar dele É o momento dele É a oportunidade para ele E o dele você não pode dar a outro Porque ele não dá E chega um momento Que o Senhor diz Eles vão saber Porque eu vou fazer O povo meu reviver minha esperança, diga comigo esperança Esperança Tudo pode estar ventando Tudo pode estar soprando contra a sua vida Mas se você estiver no espírito de fé desta palavra Como disse Paulo em Romanos 7, 18 e 19 Perdão, Hebreus 7, 18 e 19 não haverá o que possa colocar a sua vida em tempestade A âncora da alma A esperança vai estar oculta Vai estar anclada em Deus Virá tempestade, virá lutas Vira provas, mas você não vai pecar com a tua boca Você não vai pecar com os teus pés Você não vai pecar com os teus lábios Você não vai se desesperar Porque a âncora da tua alma vai estar segura em Deus E como que nós conseguimos esta âncora da nossa alma? Diga comigo esperança Diga comigo esperança Você entrou aqui abatido? olhando para o seu estado, olhando para a sua condição, dizendo, nesse culto não tem bênção, nesta oportunidade não sei o que vai ser, Deus está dizendo, você está recebendo fé para vencer, você está recebendo espírito de fé para você crer, você está recebendo espírito de fé para você se manter firme na presença de Deus, porque não adianta estar cheio do Espírito Santo, vem uma luta e você abre a sua boca, e se desboca em palavras que entristecem o Espírito Santo Não adianta você estar buscando na presença de Deus Vem uma luta e você dá asas ao teu sentimento E pensa, meu Deus, não é bom nem falar Isso não vai te adiantar Porque só vai entristecer o Espírito Santo quando Deus olha para você e vê esperança de vencer, esperança de voltar a orar, esperança de voltar a buscar, esperança de voltar a estar nos braços do Pai. Então isto é espírito de fé, é o que Deus quer, ter para fazer a obra em mim e em você que está aqui. Tenha fé, creia. Que até dos mortos ele pode fazer viver Porque nós estamos falando de uma morte espiritual Esses dias o irmão me chamou e falou É pastor, infelizmente o jovem não aguentou E é, tirou a sua vida pastor Coisa terrível né, eu disse Estava morto faz muito tempo não, não, foi agora pastor, foi agora Falei, não, espiritualmente ele já estava morto A vida que ele tinha era uma oportunidade que ele recebia a cada manhã De viver para Deus Os dias que ele possuía era uma oportunidade que ele recebia para viver a maneira de Deus e a maneira que Deus quer que você viva não é como você quer. Deus está dizendo: saia deste espírito de morte, deste espírito aonde tudo está dizendo que para você não é. Venha para viver o espírito da palavra, o espírito da fé, porque é ela que vai te ajudar. Esta revelação que vai te levantar pode parecer e soar estranho para você. Mas uma realidade que o mundo não consegue trazer, que todos os médicos que querem tratar não podem ajudar, eles só apontam e indicam aonde está a ferida, eles não dizem o que é que tem que ser colocado sobre ela. E as pessoas estão morrendo Morrendo, morrendo sem Deus Morrendo sem esperança Morrendo sem forças Morrendo sem probabilidades Morrendo nas suas pequenas dificuldades Se afogando nas suas pequenas e grandes lutas E Deus está dizendo Eu porei do meu espírito Você vai viver deste mover E você pode se levantar deste lugar aonde este mundo está Indo de mal a pior para a destruição A primeira coisa que eu entendo na operação de Deus Ele começa a trabalhar E nos dá percepção para ouvir a sua palavra Diga comigo, ouvir a sua palavra Se levantar pela palavra Não importa quão sujo você se sinta Não importa quão para baixo, minha irmã, você está o Espírito Santo, pela sua palavra, Ele está te limpando para te levantar e para fazer de você vaso novo. E para derramar sobre você o glorioso que Ele tem para derramar, que é o Espírito dEle. Mas você precisa querer. E se você está aqui, é porque você quer. Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Então comece a levar, nem que seja o Novo Testamento para o seu trabalho. Comece a levar a Bíblia, comece a meditar a Bíblia, comece a orar a Deus Não falte os cultos aonde a palavra está sendo priorizada Quem entendeu diga a glória a Deus Não falte os cultos aonde a palavra está sendo priorizada Pregada, porque é aí que você vai ver o Espírito de Deus Atuando com poder, discernindo mentes e coração Revelando a intenção da tua alma E trazendo cativo os teus pensamentos a Cristo Oh glória Quando todo teu ser começar a viver Em pensamento, em função Da vontade de Deus Esquece você está preparado Quando todo o teu ser Ele estiver inclinado para Deus Saiba que o Espírito de Deus Está vivendo em você A carne pode querer Reger ainda O eu pode querer mandar Mas ele não vai suportar A presença que está Dentro do teu ser Que é maior Do Espírito Santo de poder a partir de agora O Senhor Ele colocará em nós E fará habitar em nós Do seu Espírito E nós vamos viver Nós vamos estabelecer Para nós Um padrão de vida E todo mundo que olhar Vai saber que o Espírito de Deus É Ele que está Fazendo esta obra Não é somente nós Que precisamos saber Olha o que disse Deus E porém em vós o meu espírito e vivereis E vos estabelecerei na vossa própria terra Então sabereis que eu sou o Senhor e sabereis que eu fiz isso E todos começaram a entender Quem fez este povo se levantar e aparecer como nação? Deus Quem deu a eles um lugar para estar? Deus Agora, será que o Espírito de Deus Pôde habitar neles? Eles receberam nome Eles receberam terra Mas não receberam o Espírito de Deus Por quê? Para receber deste Espírito Você não precisa só crer nas promessas Você precisa receber a Jesus Estar em Jesus Crer em Jesus Eles receberam tudo Deus é Deus nos tirou de um cativeiro, Deus é Deus, cumpriu a sua profecia, Deus é Deus, nos deu terra e lugar, Deus é Deus, nos fez existir, agora, a vitória não estava aí, e eu volto para concluir, e profetizou Ezequiel, e ossos, se ajuntou a ossos, eles ouviram uma palavra, diga comigo, ouviram uma palavra, e profetizou a segunda vez, e a Bíblia disse que subiu sobre os ossos nervos, cartilaginagem, car, carne, e eles se colocaram de pé. Está como Israel, nação está de pé. Cadê o espírito? Não adianta estar como um exército de pé marchar no lugar. Não avançar O que estava faltando No centro daquela nação Era simplesmente A manifestação Do Espírito de Deus Você que está aqui Está vivendo a sua vida Não sei se está bem, se está mal Mas nada disso tem um significado espiritual se a tua vida não for propriedade particular do Espírito Santo de Deus Quem está me entendendo, diga a glória Moralmente você pode estar de pé Financeiramente você pode estar em êxodo Em ascensão Na sua vida social você pode estar marcando vidas, incentivando pessoas Mas se espiritualmente você estiver vazio, isso é gravíssimo Porque isso leva a uma morte irremediável Deus restabeleceu esperança Trouxe vida ao povo Colocou o exército de pé Mas faltou o Espírito Não deixe o Espírito Santo faltar na sua casa O que vai alimentar a sua comunhão com a sua esposa, com os seus filhos É o Espírito Santo Sabe aquelas brigas malignas que acontece dentro de casa? Sabe aquele desentendimento de esposa com esposo? Isso acaba quando o Espírito Santo, ele se assenta à cabeceira da mesa e ele fala com a família, com o casal. Irmão, sabe aquele desentendimento com a família no sentido parente? Um quer uma coisa, outro quer outra, aquela coisa diabólica, maligna. Isso acaba quando o Espírito Santo ele se assenta nas reuniões da família e da casa. Tudo isso se acaba. A vida passa a ter sentido. Então, eu não vou orar aqui para você ser cheio do Espírito Santo e simplesmente sair daqui dizendo assim, foi boa a oração, foi bom o culto. Não. Nós vamos orar para que você receba desta presença e possa lá dentro do seu lar quando você se assentar, o Espírito Santo se assentar com você. Quando você falar, seja Ele falando nos seus lábios para orientar. Quando Ele aconselhar, seja Ele manifestando na sua vida. Levante as tuas mãos, diga, meu Deus, mais alto, diga comigo, meu Deus, como eu preciso do teu Espírito, tomando meu ser, operando em minha vida, me capacitando para fazer o impossível O impossível nesta vida, neste corpo que o Senhor me deu Agora nós vamos orar E você vai abrir o teu entendimento Esta palavra veio para nos curar Quem entrou aqui com o espírito abatido Vai ser renovado e tocado por Deus Quem entrou aqui sentindo-se perdido Sentindo-se condenado, acusado pelo pecado, pelo diabo Vai ser revigorado na presença de Deus Oh, aleluia Levante as tuas mãos Levante as tuas mãos Comece dando glória, glória Comece a glorificar aquele que tem poder para vivificar Aquele que tem poder para levantar até dentre os mortos Meu Deus, estas cinzas Ó oh Deus, que um dia foi fogo, estes tições, ó oh Pai, que um dia queimaram ardeiro diante da tua presença. Aqueles ossos, Pai, tecândala baçura e alabaia que um dia viveram, que um dia obedeceram, que um dia, Senhor, andaram diante de Ti, nós estamos aqui, Pai, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para buscar a Tua face, não queremos estar embrutecidos, endurecidos, não queremos estar insensíveis, Pai, queremos pedir do Teu poder, do Teu Espírito que pode fazer, toda a rejeição do diabo, Pai, ó Deus, toda a rejeição que o diabo coloca neste coração, Toda a rejeição que Satanás coloca no coração da nossa nação para resistir a tua palavra. Para resistir a Tua santidade Para resistir a Tua verdade Quantos crentes, ó oh Pai, morrendo Quantos crentes se perdendo Porque resiste o Teu falar Porque resiste o Teu chamando Araba subinará e alamaia Alamanto que me nasci Alamaia cantura manará e alamaia Mas agora nós tiramos a morte de dentro da nossa casa Nós tiramos, Senhor, a morte espiritual do nosso ser, nós tiramos, Pai esta dominação que vem para trazer destruição alamastecanda alabaia, não queremos mais nos sentir, oh Pai, debilitados abatidos, afrontados não queremos mais, meu Pai nos sentir assim Espírito Santo, venha sobre mim, venha sobre nós nós queremos, Pai, viver esta viva esperança alabacanda alabaia, em Cristo Jesus de entrar, de estar ao seu lado, de ser teu De ser achado em ti naquele dia Espírito Santo Somente o Senhor pode fazer Este milagre sobrenatural Acontecer na vida espiritual De cada irmão Alamassurimicandalabaya Alamacandalabassurimalamaya se clama, lamana canto de lugar, abre, abre, abre Abre o teu sentido Para ele trabalhar, abre o teu coração Para ele operar, abre Abre, abre a tua mente para que ele possa trabalhar em teu íntimo Trabalhar em teu ser Espírito Santo Aqueles que estão, Pai, necessitados Aqueles, ó oh Pai, que não podem sair daqui Sem reatar a canta a Lamaya Ah, Senhor, esta vida espiritual contigo Pai de amor, Deus bendito Pai de amor, Deus de glória Oh, glória Revigora-nos como povo Levanta-nos como igreja, Senhor. Traz vida sobre nós como nação Repreende Pai A assolação A mortandade, o abatimento Pai, quantos estão perecendo Porque já não tem mais a visão discernida Do teu Espírito Santo Porque para aquele que está em ti Senhor Todas as coisas se discernem espiritualmente Meu Deus, olha Senhor Aqueles que estão precisando Deste poder presente Meu Deus, olha como Satanás tem agitado esta vida Tem bagunçado esta família Coloca pelo teu Espírito Santo tudo no seu devido lugar agora. Coloque este matrimônio no devido lugar. Coloque esta candalabassúria. Coloque esta casa no devido lugar. Coloca pai, esta esposa. No seu devido lugar. Coloque este esposo no seu devido lugar. Coloque estes filhos no seu devido lugar. Coloca aquelas ovelhas que estão perdidas. Que estão na cana, lama, banda. Anda labás, tecana, manda candalabaia. Coloca Pai, coloca Pai aquelas ovelhas que se afastaram Coloca aquelas ovelhas Pai, que se apartaram da fé Que se apartaram do Espírito da Tua Palavra Que se apartaram do Espírito do Teu Conselho Coloca estas ovelhas no Seu devido lugar Coloca Pai, o aprisco é Teu O Espírito é Teu, meu Deus Esta vinha é Tua E nós pedimos o Teu trabalhar Nós pedimos o Teu operar Faz esta obra, alamasse Clama, não porque merecemos, não porque temos autonomia sobre ti, Espírito Santo, é porque necessitamos, é porque precisamos do teu socorro agora, é porque precisamos dar assim, da canto, ala, vai, clama, alaba vai, pelo Espírito de Deus você vai, vai, pela direção de Deus você pode, vai. Alabassuri me canta. Não adianta o diabo dizer que não vai. Não adianta o diabo dizer que não acontece. Não adianta, pelo Espírito Santo, você vai, vai, vai. Alamaçuri me canta, a Lamanaia, você vai para os braços do Pai, você vai para desfrutar. Alamaçuri me canta, Lamanaia, Pai, torna claro a nossa herança eterna. Dê-nos terra, Pai, Dê nos coração desprendido desta terra, Dê nos coração e mente voltada para ti. Nós queremos viver aqui, mas estando a alamanda, canta a estes problemas que querem nos atar Estes problemas que querem nos aprisionar Estes problemas que querem roubar Ó oh Deus, a presença do teu Espírito Santo em nós Alabacanda alabaia Eu recebo palavra de autoridade Eu recebo palavra de autoridade Eu recebo palavra de poder Para te dizer Pelo Espírito Santo Desprenda-se, desprenda-se desta terra A tua herança não é aqui A tua herança é lá A tua casa, a tua morada Alaba sicando alabaia. Prepara-nos, prepara-nos, Espírito Santo. Prepara-nos, Espírito Santo, para esta vida gloriosa, para esta vida maravilhosa, para esta vida no Espírito. Aleluia.